Ó oh, Senhor, você mostra em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estar aí, hoje a lição número 7 Abraão é a prova da fé. É muito bonito tá, esse tema, Abraão e a prova de fé, que vai nos fazer refletir né? é, como é interessante aprender também a crescer na fé e vamos aprender isso com o nosso pai da fé, Abraão. Amém? Muito bem, então vamos aqui para nosso textuário e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já é convidado a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar, abençoar mais vidas possíveis e clica o sininho na parte superior à direita, que aí você tem um sininho, né? você clica nele para receber as notificações. Nosso texto áureo em Gênesis 22, 8, disse: E disse Abraão: Deus proverá para si o Cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8. Verdade aplicada: Como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo vamos passar por diversas provações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 Então, estamos a cada dia sendo aperfeiçoados na fé na presença do Senhor. Temos três objetivos, falar sobre a aprovação de Deus a Abraão, mostrar a obediência de Abraão a Deus, explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Então, se tem referências, tem Gênesis 22, versículos 2 ao 5, por favor, você já lê aí, que eu já vou entrar nos comentários. A nossa introdução disse assim, assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada quando passa pelo fogo da provação. Este episódio, na vida de Abraão, nos apresenta uma poderosa lição sobre isso. Né? Interessante, né? só sabemos de que material somos né, quando somos provados no fogo é Isso nos mostra quem somos nós. Então, o objetivo das provas não é nos destruir, mas sim nos fazer que permitamos nos autoconhecermos quem de fato somos. A aprovação. Recebido por milagre entregue pela fé, a quem amas, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Bom, é, aqui tá? nós vamos ver que no primeiro chamado de Abraão, Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nesse momento, agora, ele, Deus, chama Abraão novamente e diz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, oferece ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante, tá? Nós vamos ver durante a lição como se desse progresso, tá? O que, que estou falando de progresso? Porque Deus não pede logo do início um uma prova de fé tá? Deus não faz que Abraão entre numa prova de fé que seja além do que ele pode dar conta Deus vai trabalhar tá assim com cada um de nós acontece Deus nunca pede tá? além do que nós podemos tá isso é interessante nos compreendermos tá nós vamos ver aqui durante a lição o apóstolo Pedro diz que as provações têm um papel importante para a fé. Provar sua qualidade, e pureza e redundar em louvor a Deus na revelação de Cristo. Abraão já tinha fé e havia sido justificado por Deus, mas Deus ainda assim prova a fé de Abraão. Por que Deus ainda precisaria de uma prova de fé do seu servo? Bom, na verdade, não é Deus quem precisava, mas Abraão, é o que eu disse anteriormente, as provações que nos mostram, que nos provam a nós mesmos de que qualidade de material somos. Quem somos? O autoconhecimento, tá? É interessantíssimo isto compreender, porque Deus já nos conhece, no mais profundo do nosso ser, do nosso interior, Deus sonda todos os rins, como disse o salmista, todas as nossas entranhas, nosso coração, todos os nossos pensamentos. Deus já nos conhece. Mas, às vezes, nós não nos conhecemos. Assim, logo, Deus proporciona oportunidades para que nós cresçamos no conhecimento. Então, meu amado irmão, minha irmã, que tal você olhar para essa prova e pensar o que Deus tem para mim de melhor neste processo, nessa prova na qual eu estou passando? Pense um pouquinho. É, 1.2. A quem amas. O amor de Deus, aliás, o amor de Abraão por Deus, seria medido por aquilo que Abraão mais amava. Isso do ponto de vista natural. E ainda assim, estaria disposto a ofertar ao Senhor. Se Abraão negasse o seu filho a Deus, estaria dizendo que não amava a Deus. Mais do que a família. Veja Mateus 10, 37, coloquei aqui o texto. Jesus falando, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando a gente vê é, do ponto de vista natural, tá, e nós olhamos normalmente as pessoas do nosso ponto de vista natural, não compreendemos, tá, não compreendemos a ah, esse ponto é, dos outros, né? Eu não conheço os outros só por olhar por fora, a gente não conhece, tá? É, aqui, as pessoas poderiam olhar e ver que Abraão amava seu filho. Mas aqui nós vamos ver algo interessante. Deus, mediante essa prova, tá, vai provar para Abraão mesmo, tá, e para outros, sim, em sua volta, tá, para toda a sociedade para nós também, né, que Abraão amava a Deus mais do que seu próprio filho. Agora, isso é importantíssimo quando nós pensamos, tá? O que que eu estou amando? O que que eu estou valorizando? Pensa, tá? Ah, mas eu acho que eu amo Deus, então vamos lá. Quanto de tempo você se dedica à tua comunhão com Deus? Eu quero dizer você orando, lendo a Bíblia, quanto de atenção você dá? Qual percentual de tempo de atenção você dedica a Deus? É isso? que mostra, tá, se estou amando ou não. Não é só de ser eu amo, tá, mas o quanto eu estou investindo na a me dedicar a essa pessoa, no caso a pessoa de Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Antes de Abraão receber tudo isso, ele também, é, aliás, ele tem que abrir mão de muita coisa. Perceba aqui o progresso que eu coloquei, de uma forma que você perceba esse crescimento da fé. Primeiro, Deus é, pede para Abraão sair da terra natal. Olha só, vamos entender o progresso, ele sai aqui da terra natal. Ele abre mão, você lembra que lá em Ur ele estava estabilizado. Seu pai era fabricante de imagens, segundo alguns autores, ou seja, era um microempresário e Abraão tem seu gado, tem sua família, tem uma estabilidade social. Mas ele abre mão dessa estabilidade, tá crendo que Deus disse que lhe daria melhores terras. Tá? Então, primeiro ponto, ele abre mão da terra natal. Depois, ele vai abrir mão né, é, das, das melhores terras, quando os pastores de Abraão e os pastores de Lô entram em contenda, nesse contexto, Abraão manda escolher a Lô. Diz, meu filho, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Você decide. Então, ele abre mão das melhores terras. Porque ele sabe, nós falamos na lição passada, que a promessa não está condicionada ao ambiente, mas sim à palavra da promessa. É, seu sobrinho Ló também, Abraão abre mão de Ló. Isso deve ter sido doído, porque Ló era, vocês lembram que Ló era órfão, e foi criado com Sara e Abraão como um filho. E agora também ele está abrindo mão disso, dessa pessoa, do sobrinho Ló. E também vai abrir mão de Ismael, seu filho já, agora Ismael já é um filho, dele com H mas e é filho? E ele abre mão também, tá? Só depois tá, que Deus pede o Isaac. Agora, então, percebe o progresso: primeiro é a terra, depois são as melhores terras, depois o sobrinho Ló, depois o filho Ismael, e só depois Isaac. Tá? Eu quero deixar claro para você. Você não poderá entrar na prova do Isaac sem antes passar pelos outros processos. Eu tenho que passar num ponto, outro ponto, outro ponto e a fé vai se expandindo, ok? Obediência, um, uma pronta obediência, uma obediência cheia de esperança, uma obediência dolorosa. Quando amamos a Deus, mais do que tudo queremos obedecê-lo em todo o tempo. Sabemos que ele sempre tem o melhor e bem-aventurado é aquele que se submete à boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Se você percebeu nesse progresso que eu fiz, da fé de Abraão, tá? Ele vai descobrindo que todas as vezes que ele abre mão de algo, Deus tem algo melhor sempre, tá? Todas as vezes Deus abre mão da terra de Ur, lá dos caldeus. Deus tem uma terra que é mana leite e mel. Tá? Deus abre mão da prosperidade das terras onde estava Subinulô. Deus faz que suas terras, fundamentadas nas suas promessas, seja próspera, tá? É, Deus abre mão, aliás, abrão abre mão de Ismael, ganha o Isaque. Quando ganha o Isaac, agora ele ele tem um Isaac, ele tem algo melhor, tá? É muito importante nós perceber que a obediência sempre nos traz resultados melhores. Antes da obediência, o agir por fé, tá? Sempre lembre-se que nós só obedecemos quando estamos crendo que Deus é fiel. Uma pronta obediência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Certamente, Abraão não conseguiu dormir naquela noite. Essa é uma pressuposição. É tá? o que o nosso autor, ele pensa, né? É, pode ser? Pode ser. Agora, por que não dormiu? Pensando na bênção, que tem algo melhor, ou pensando na morte do filho? Interessante, tá? O Deus que tem sempre o melhor, isso deixa bem claro para você... O Deus que tem sempre o melhor, com certeza tinha algo além do que Abraão pensava, além do que ele pediu e pensou. A fé antevê o gosto futuro em Deus. Agora, eu quero que você perceba, tá? No meu ponto de vista, tá? Abraão, se não dormiu a noite toda, foi porque estava motivado para receber o melhor de Deus, porque ele se levanta de madrugada. Normalmente, normalmente nós nos levantamos o mais cedo possível quando nós temos algo gostoso para fazer, quando nós temos algo a ganhar no dia seguinte, né? Estamos motivados, tá? Quando a gente não quer esse algo, ele está meio desmotivado, quer ficar mais um pouco na cama, né? E Abraão ele se levanta de madrugada, tá, com esse foco, né, de ganhar o melhor de Deus. Ele está motivado para receber sempre Deus tem o melhor de Deus. Se você olhar de uma forma que aquilo que antes parecia uma prova, você perceber que isso nada mais é um desafio para você superar, porque tem algo melhor para você, com certeza você vai enfrentar isso. Bom, uma obediência de esperança, embora Abraão já tivesse o filho Ismael, seria por meio de Isaac, que Deus prometeu, cumprir suas promessas em Cristo. Ele disse a dois dos seus servos que foram com ele a terceira distância, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mostro iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. A palavra da promessa era a garantia, e ele cria em Deus para isso. Olha só. O que eu quero ressaltar para você aqui? Quando Abraão... Tá? Ele fala com seus servos, né? ficai-vos -se aqui com um o jumento e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos, tá no plural, né? porque ele tem tanta certeza que ele vai voltar. Porque a palavra da promessa é a garantia. Tá? Isso é importantíssimo. A palavra da promessa era garantia para Abraão e a palavra da promessa é garantia para você. Ele cria em Deus para isso. Tá? Então, todas as vezes que nós acreditamos do mais profundo do nosso coração, tá? aí nós podemos... Claramente falar a linguagem de Deus. Isso é falar a linguagem de Deus. Se Deus disse, eu vou falar o que ele disse. Deus disse que em Isaac seria a sua, a sua geração, né? Então, seria Isaac. Vamos aprender a falar aquilo que Deus fala a respeito de nós. Uma obediência dolorosa. Não anula a a esperança no anulador das perdas, ela apenas nos capacita a não sermos destruídos pela dor. A fé de Abraão o fez obedecer, mas não anula sua dor. Ele esperou muito por este filho e agora estava a ponto de perdê-lo. No né? autor, coloca entre aspas. Mas ele não retrocedeu na fé, levantou seu cutelo para o alto. Tá? O momento de decisão. Tá? Às vezes é desafiador, mas é tão bom quando você aprende a desafiar a você mesmo. Tá? Quando você se desafia uma vez, consegue, desafia de novo, consegue e de novo consegue, você vai crescendo, amadurecendo na fé. Isso é importante é, com Abraão. Abraão perde a terra de Ur dos Caldeus, perde o pai, a família, né? perde as terras lá, prósperas, que o sobrinho Lô escolheu, perde o sobrinho Lô, perde Ismael, mas todas as vezes que ele perde, perde, perde, ele sempre sai ganhando algo melhor. Então, quando você vai começar a exercitar a sua fé, você pode ir adiante, que com certeza vem algo melhor. Providência. Providência provisória, providência definitiva e a ressurreição do filho sacrificado. A Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois ela é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades. Veja, antes do cutelo descer sobre o pescoço do Isaac, Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus perfeitamente, Deus viu perfeitamente que em seu coração, Abraão já havia ofertado seu filho a Deus no altar. A ação, neste caso, seria desnecessária e obviamente absurda. Olha só, Deus penetra tá? o mais profundo do nosso coração. Importantíssimo isso que nos percebamos, tá? é porque Deus nos conhece. Lembra que Jesus disse que quando alguém olha né, para uma a pessoa do sexo oposto e a cobiça e a pecou, assim como o pecado acontece aqui dentro, também a fé é um processo interno. Tá? Isso é muito importante que nós percebamos que Abraão tem uma fé que Deus vê essa fé. Bom, precisamos notar que não deixou de haver um sacrifício e, portanto, a adoração. Mas ele é, aconteceu por uma providência de Deus. Deus providencia o sacrifício para si. É, Deus enviou seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, né? Ele o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Agora eu quero que você preste atenção aqui em Hebreus 11, 17 19, você pode é, ver na tua Bíblia, eu destaquei algumas palavras aqui para você enxergar algumas coisas. Veja, primeiro, pela fé, ofereceu Abraão e Isaac. Então, a fé precede a ação. Tá? Quando ele crê, piamente, naquilo que Deus disse, vem a ação. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito. Veja que ele recebeu a promessa, então a fé tá, está fundamentada naquilo que Deus disse. Isso de suma importância, não existe uma fé verdadeira se nós não estamos fundamentados naquilo que Deus disse. Agora veja, o autor de se explica, sendo-lhe dito, está vendo, o que Deus disse, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí, também, em figura, ele o recobrou. Interessante. Então, aqui, na sua mente, como falamos anteriormente, Abraão já vê, para ele, Isaque já está sacrificado, está decidido, do mais profundo do seu coração. Ele acredita piamente naquilo que Deus disse. Tá? Ou seja, para ele, o ato do sacrifício já ocorreu e também já ocorreu o ato da ressurreição. Para Abraão, na sua imagem mental, Isaac já estava sacrificado, já o via assim e também já o via ressuscitado. Por isso que diz que é, considerou que Deus era poderoso considerou, focou, prestou atenção nisso que Deus disse, então, o que Deus disse está dito, tá? É, aproximadamente dois anos depois, o nosso melhor Isaac, o filho de Deus, subiria o calvário carregando sobre os ombros o madeiro, onde seria entregue como sacrifício, tá? aí nós temos a providência definitiva. Diferente de Isaac, Cristo não poderia ser substituído por ninguém, pois na verdade ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição pelos nossos pecados. Verdadeiramente, ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? Então, Jesus providenciou para você, para nós, tá? algo melhor que Cristo. A rejeição, mas só a decisão de Abraão sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do Cordeiro insubstituível, que é Cristo. Não só, né? Mas como também, né? A certeza de que ele voltaria com seu filho Isaac. Apontava a ressurreição de Cristo dentre de os mortos. Abraão obedeceu confiantemente, porque considerou que Deus era poderoso para dos mortos ou ressuscitar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tá? Todas as vezes que eu considero o que Deus disse, tá? Aí eu posso ir adiante porque essa palavra, que Deus disse, nunca falhará. Bom, nós falamos sobre a aprovação de Deus, Abraão, fala, mostramos a obediência de Abraão a Deus e explicamos a que a providência de Deus aponta para Cristo. Mas amados, Deus vos abençoe. Desejo que vocês tenham uma boa EBD, paz do Senhor Jesus.